por O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por aclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Lucas. Glória a você.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 Irmãos e irmãs, neste primeiro dia do ano, nós temos a alegria de receber a Santíssima Virgem Maria como Mãe de Deus, aquela que ao gerar o próprio Deus na sua humanidade, também gera uma nova humanidade, porque nós passamos a ser os seus filhos quando Jesus Filho de Deus vem A nós por meio de uma mulher Ela é aquela que nos Transmite a paz Que é o próprio Deus Por isso Hoje primeiro dia do ano É o dia mundial da paz Este primeiro dia do ano civil Mostra que nós Cristãos estamos dentro Da história Assim como Deus também Que é eterno que existe desde todo sempre, entra na história por meio de uma mãe. Deus quis ter uma mãe. Isso não é irrelevante, é importantíssimo. E é devido a isso que a igreja vai sublinhar a maternidade de Nossa Senhora neste dia. Recebemos... A bênção e a graça que nós pedimos do Senhor... Mas muito mais do que isso... Nós recebemos o próprio Senhor... Que é o autor de toda a graça... E de toda a bênção... Que nos é dado... Por Deus nosso Pai... Em Jesus Cristo... Fazendo de Maria... Aquela que porta... O próprio Deus... Na sua humanidade... Nós pedimos a bênção a Deus pedimos também a bênção à mãe em muitos lugares a bênção que até então era pedida ao padre ou aos pais caiu em desuso como é importante nós resgatarmos isso e mantermos, não como um gesto supersticioso, mas como uma abertura de coração e uma consciência de que Deus se usa de pessoas como instrumentos seus para que esta bênção chegue até nós e todos nós podemos abençoar, como é bonito quando um cristão abençoa o ambiente no qual está, é claro que o sacerdote com o seu ministério, ele vai abençoar dentro deste serviço que ele exerce, mas os cristãos Dentro do seu batismo também abençoe de uma outra forma Como é bonito quando uma pessoa ao agradecer por algo que recebeu Diz, né, Deus te abençoe Senhor, abençoe esse local Assim nós nos tornamos participantes daquilo que Deus faz Daquilo que Ele realiza Hoje, Maria passa a fazer parte da história da salvação ela é colaboradora de Deus. Ela é escolhida para gerar o Senhor. Nós nos deparamos com a maternidade de Nossa Senhora, que não é apenas aquela que traz Jesus enquanto homem. Porque em Jesus, a divindade e a humanidade estão perfeitamente unidas. Não tem como separar isso. Portanto, Maria não é apenas mãe do Cristo, feito, aliás, que é homem, mas é mãe de Deus que se fez homem. Eu me lembro, certa vez, de um pastor que, com o seu carisma, até irreverência, atraía os olhares e os ouvidos de muitos católicos, por conta da maneira como ele falava, descontraída. Mas que infelicidade, quando ele disse, certa vez, levado pela fama, não é? Dos youtubers dos nossos tempos, que como Maria poderia ser mãe de alguém que era mais velho do que ela, ao falar de Jesus que existe desde todo sempre. Meus irmãos, que visão curta essa quando nós vemos Jesus apenas na sua humanidade e Nossa Senhora, me desculpem, mas é essa a impressão que se dá. Nossa Senhora como se fosse uma barriga de aluguel e alguns vão dizer até de uma maneira muito infeliz, né? como aquela que foi como qualquer outra, quando não, uma qualquer dizem para gerar, salvador, como se Deus se utilizasse das pessoas e depois as descartasse, isso tem muito mais a ver com a mentalidade da época em que nós estamos vivendo, do que propriamente com a revelação que é dada por Deus, não, Maria é aquela que gera Deus, olha só que mistério maravilhoso esse, Deus que fez Maria na pessoa do Pai, junto ao Filho e ao Espírito Santo, que são o mesmo Deus. Agora gera Deus feito homem. Deus que se deixa revestir pela humanidade, contando com uma mulher. É por isso que a igreja, já no século V, com o concílio de Éfeso, vai nos dizer que Maria é sim mãe de Deus. E nós precisamos professar isso, não como pessoas que soberbas querem combater simplesmente aqueles que dizem o contrário, mas como pessoas que professam isso como uma grande verdade e assumem a maternidade de Nossa Senhora. Maria é para nós um exemplo límpido, transparente, claro, daquilo que Deus quer fazer. E hoje ela se alegra, com a visita dos pastores que estão ao redor de Jesus. Pastores que eram marginalizados, gente rude, simples, e são os escolhidos por primeiro para ouvir a boa notícia e se deparar com a boa nova, que é o próprio Jesus. Depois de correr ao encontro daquela gruta, eles louvam a Deus. Nós precisamos também redescobrir a dimensão do louvor. Quantos de nós nos esquecemos disso? Suplicamos, pregamos, mas nem sempre nós temos o mesmo entusiasmo em louvar a Deus. Os pastores nos ensinam, mas esse louvor não é um êxtase que nos tira da terra, muito pelo contrário, é um Deus que nos faz, aliás, é um meio que nos faz enxergar Deus aqui. Na terra com as suas obras, as suas maravilhas no meio de nós E Maria, esta mulher terrena, revestida do divino e que gera o divino Nos mostra no seu louvor sereno, no seu louvor discreto Um coração que ama a Deus Maria medita tudo no seu coração até mesmo aquilo que ela não compreende, ela medita para que ela possa compreender a luz de Deus. Será que nós fazemos o mesmo? Ou quando nós não compreendemos alguma coisa, nós já nos fechamos, nos bloqueamos. Quando não, vamos interpretando apressadamente e julgamos como senhores da razão. Maria, mãe de Deus, é aquela que medita sobre o mistério que ela não consegue ...compreender por completo, mas que ela acolhe... ...e é por isso que ela nos ensina como nossa mãe. Esta é aquela que gerou aquele que é a própria paz e veio trazer a paz. Portanto hoje, no Dia Mundial da Paz, o Papa Francisco vai nos dizer... ...na sua mensagem, identificando três pontos muito atuais que nos levam a refletir sobre a forma de nós agirmos neste mundo, neste ano de 2022. Ele destaca três palavras. Primeiro, educação. Segundo, trabalho. E terceiro, diálogo entre as gerações. Educação, trabalho e diálogo entre as gerações devem ser os instrumentos por meio dos quais nós podemos construir a paz neste mundo Paz que foi instaurada por Jesus Cristo e que precisa ser propagada e vivenciada por nós. A exemplo de Maria, Mãe de Deus, nós queremos também ser semeadores da paz. Não uma paz que às vezes alguns confundem como passividade, mas uma paz que faz com que aqueles homens que vão até Belém, depois corram e anunciem. Louvam a Deus, mas não ficam apenas no louvor, se comprometem. Esta paz de alguém que se alegra no fundo do seu coração e vê a obra de Deus e participa desta obra, como Maria. Que neste primeiro dia do ano nós tenhamos consciência de que as nossas, as nossas famílias, de que a nossa comunidade, a nossa sociedade precisam mais de paz. E nós queremos e podemos ser promotores dessa paz em todos os lugares. Olhemos, portanto, para Deus, príncipe da paz. Olhemos para Maria, mãe de Deus, rainha da paz. Creio em Deus Pai, Todo, todo Poderoso. poderoso.